A família da mulher morta com um tiro disparado por um policial civil dentro do hospital de base no último sábado cobra a investigação do caso. Com medo, o irmão da Gabriela topou falar sem mostrar o rosto. Ele disse que só ficou sabendo da morte da irmã na segunda-feira, dois dias depois do ocorrido. Ninguém entrou em contato, ninguém avisou, ninguém avisou, ninguém. Gabriela Cabral Soares tinha 34 anos. Segundo a família, ela sofria de transtorno bipolar, esquizofrenia e há três anos vivia pelas ruas da Asa Sul. Deveria tomar remédio controlado, mas amigos contaram que ela estava sem a medicação, o que levava a Gabriela a ter crises nervosas. Segundo a família, ela era acompanhada por médicos do próprio hospital de base. Eu tinha um tratamento psicológico com ela, na psiquiatria, né, na verdade. Desde a adolescência dela. Sempre ligavam quando ela tinha crise, quando recebia alta, ligavam pra gente, pra gente buscá-la, pra ver se resolvia alguma coisa. E agora, nada. Tinha o suporte também do Centro Pop que faz o acolhimento dos moradores de rua. Eles tinham contato da gente também. A Gabriela morreu depois de ter sido baleada por um policial civil de folga, aqui dentro da emergência do hospital de base. Segundo testemunhas, ela tentou esfaquear um médico durante uma confusão com outro morador de rua. O policial teria atirado para conter a Gabriela, mas ela foi atingida no tórax e não resistiu. A família disse que foi até a delegacia e não conseguiu ter acesso ao boletim de ocorrência e nem fazer um novo registro. Segundo eles, a corporação disse apenas que o caso já está sendo investigado pela corregedoria e sob sigilo. Por causa dessa situação, os parentes acionaram a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa que pediu à Secretaria de Segurança detalhes do caso. A comissão enviou um ofício ao secretário Júlio Danilo Souza Ferreira. As solicitações incluem a perícia no corpo da vítima para verificar se ela estava grávida, a apuração das circunstâncias da morte e o acesso às câmeras de segurança do hospital de base na hora do crime. A comissão ainda pede que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação... apure se violação dos direitos humanos ou cidadania da vítima. A Polícia Civil confirmou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria... que está seguindo os processos legais e que o nome do policial que atirou na Gabriela... não foi divulgado porque o processo está sob sigilo. Já o IGSDF, que administra o hospital de base... Disse que a única atuação, no caso foi prestar assistência a Gabriela, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por mais que ela esteja naquela situação, ela não estava jogada, ela não estava sem, sem suporte. A gente quer respostas, resposta, né? Obter respostas e que a justiça seja feita da, da maneira correta, entendeu? O Eges não respondeu o porquê de não ter comunicado à família da morte da mulher. Eu quero que você veja.